sejam muito bem-vindos a esse canal No vídeo de hoje a gente está continuando Essa saga de reações A gente está reagindo a vários vídeos aqui E o Tomás, nosso colaborador Manda um oi Tomás e já conta pra nós O que, que a gente vai reagir hoje aqui Olá pessoas, a gente trouxe um vídeo De uma casa minimalista E... Vamos dizer assim Um pouco mais satisfatório aí de... Visualmente Tô vendo aqui que é um apartamento na Finlândia, Norte Home. Vamos ver o que, que ele vai trazer para. Música relaxante. Não sei se tá dando para ouvir no vídeo, mas tomara que esteja. Tá até introduçãozinha aí para mostrar, né? Depois vai, vai, vai mostrar certinho. Na mesma pegada. E o visual já é lindo, né, já é lindo. Será que a gente vai ficar tentado a se inspirar mais uma vez em algumas coisas? Olha, pelo que eu já vi, ah. inclusive tem coisas parecidas com a minha casa. Ah, tá. Eles falaram que se mudaram em julho para esse apartamento. Não sei de quando que é esse vídeo. Tem mas... uma legendinha aí. Ó. Nossa, olha essa entrada é aí. É. Que bonita tem essa luminária. Nunca vi para vender nenhum lugar, primeira vez que tô vendo agora E parece que é de um kit de alguma coisa, porque, ó Eu ia falar, tipo, volta aí, ah. antes ah. de ah. acender porque Parece é. muito um vaso, né? Brilha igualzinho o vaso Sim. do lado é, né? é da mesma marca, ó, você percebe que tem um, um logo aqui, um aqui, ó É da mesma marca Não. Não vai me falar que o outro acende também, né? É, pois é, né? Valeu saber <risos> Mas legal, as velas ali, ó, aromático, uma vela normal. Ó, essa é a entrada. Vamos ver a entrada analisar como um todo aqui no chuve sombra. O que, que a gente pode ver? Um cantinho para guardar o sapato. Isso aqui parece ser uma espécie é. de closet, né? Alguma coisinha? De deixa, guardar. De, deixa, deixa rodar um pouco. Ah, tá. Você vai ver. Ah. Tá. Ah, peraí. É uma porta de vidro, é isso? Peraí, não tô entendendo, né? Ou um espelho. Ah, continua, continua, ah, tá continua aí, que você vai... <risos> ah, ela guarda. Isso tem, é, isso tem muito em casa na Europa. Assim, assim que você entra, tem, tipo, tem um espaço para guardar. Um, armário, um espaço ali pra você guardar. As Sim, coisas. Nesse, principalmente em países mais frios, que o pessoal tem que guardar casaco. né? Chega a visita, Sim. coloca o casaco. Então a gente ah, não e, tem isso. E é lugar que neva, que aí molha as coisas. Então, é, é chega, verdade. Tem... E guarda calçado. Ah, um, um potinho pra colocar as chaves. Porta-chaves discreto. Óculos. Você vê a paz que transmite, né? Vamos olhar aqui, ó. Bom, ela diz aqui, ó. Essa é a vista quando a gente entra pro apartamento. E é uma vista lindíssima. Lindíssima. Posso falar aqui, assim, não tem quadros na parede. É um ambiente limpo, cores claras, tons neutros, né? A gente tem um detalhezinho de cor que seria, no caso aqui, isso aqui que eu não sei que parece ser um pote, o vaso, vaso. Né? nós temos uma florzinha aqui e uma plantinha lá atrás lá no cante, perto do... acredito que seja um aquecedor isso aí, né? Ah, parece... Possivelmente sim mas ó, cortina bonita embutida, branquinha. a mesa tem um visual legal, diferente que eu nunca tinha visto uma mesa com um visual assim. Esses armários também Essa, isso aqui é uma porta, você viu como é diferente? essa porta tem uma é, textura, uma textura né? é, legal Recebeu os frames também transmitindo essa ideia de, de minimalismo. Ela fala que é o espaço da sala com a sala de jantar junto, né? Tá vendo. Aí ela fala que é, as paredes são brancas, os móveis são neutros, o que a gente acabou de comentar. A única coisa que eu sou muito encarnado com essas casas é sempre esse esquema do, dos abajur, né? Tipo, tem um monte. Tem um monte. É porque... Ele... Chuscar, acho que pra construção deve ser mais barato não ter iluminação. Não ter iluminação, né? Puxar fiação e tal. E, e esse, esse costume de... E você poder também ter a mobilidade de escolher onde você quer a iluminação também, né? Assim, a gente... Eu já vi aqui, ó, no cantinho. A gente tem aquele ventilador de coluna que a gente já viu num vídeo anterior, lembra? Aquele redondinho. Nós temos um rack de madeira cru, que é bonito. É simples, mas é bonito. Tem uma mesa de centro aqui de madeira também bem bonita. Ela fala que a, a janela, maior janela do apartamento é de frente para a mesa de jantar. Você toma um café da manhã, curtindo uma paisagem e tal. Deixa eu baixar um pouquinho. Olha oh, oh, oh, que legal. Eu, realmente, o pé da... Da ele vida, tem, uma é, curva, ele né? tem uma curva, né? curva. Normalmente uma... é reto. Uh -huh. Não, achei bonito essa textura das cadeiras aqui, que parece ser um linho, mas alguma coisa assim. Sabe? É a mão feito meio que a mão. Bem, bem legal, bem interessante. Trançado, né? Ah, pior que é mesmo. É, bem bonito. Ela, inclusive, falou a marca ali. <risos> ela falou que ela, ela sempre quis essa mesa de jantar assim. Aparentemente ela, mudou, ela se mudou de um apartamento menor para um maior. Aí é onde foi possível ter essa mesa, olha o, olha, olha o detalhe, né? A gente vê um detalhe ali que, mesmo assim, é, é uma coisinha de nada que chama atenção, sabe? Que fica bonito. O abajur, como você disse, uma plantinha ali, um ventiladorzinho de coluna, um bar aqui, alguma coisa assim. Um o aspirador de poutra tecnológico Esse, esse é diferente hein? Esse, esse eu nunca vi Ela disse que Essa parte da sala é mais ou menos o que ela tinha no apartamento anterior Como a gente não conhece Ela, ela gosta muito A parte que ela mais gosta desse apartamento são as grandes janelas Que entra essa iluminação natural Então Então uh... Agora que eu vi, tem, tem uma sacadinha. Tem uma sacadinha, tá, tem, tem. Ó, um banco. Ela disse que é um dos móveis favoritos dela e é seguindo a mesma tendência daquela mesa, ó, você vê? O pezinho tem aquele mesmo detalhe Ela, ela disse que ela pref preferiu não ter muitas coisas em casa, realmente. Ela tem um... Tá eu bem, de... tá, bem tá, tá bem equilibrado, né? Tá, tá. Olha lá, ela diz que quanto menos coisas ela tem, mais fácil de organizar e mais fácil de manter limpo. É sempre o que a gente fala, né? É a mão na roda de ter poucas coisas, é isso. É facilitar nosso tempo, né? A gente é, é, tem mais tempo para fazer o que gosta. A cozinha, é, olhando aqui, ela fala que ela gosta desse jogo de preto e branco, do design da cozinha. Geralmente, quando se muda já para o apartamento, a cozinha já é pronta nesses apartamentos, né? Inclusive, os eletrodomésticos, eles já são feitos baseados, já, já vem com a casa para é, esses locais, assim. Aqui no Brasil, que não tem muito esse costume. Você vê que é tudo embutido por isso, né? E aí tem uma cafeteira, que é aquela que a gente sempre fala que faz de tudo, né? E chama pelo nome. A batedeira no fundo... Ah, ah, e aí? A famosa geladeira. Ge geladeira disfarçada. É muito bonita inclusive. Ah, lá tem o lixo, o lixo ah, ali onde ela joga. Tem volta, mais. Volta, volta. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Eu gostei que ela fez ali, ó. Eu tenho um esquema desse também, que o, o, o lixo é escondido dentro do Sim, armário. Sim, aqui também é assim. É exatamente Eu assim. gostei que ela tem uma separação dos lixos. Para reciclado, é, e... O meu reciclado eu coloco lá na lavanderia. Aqui você vê os utensílios de madeira também. Tem aquele toque, tem uma fruteira de madeira aqui. O paninho que eu sempre falo, o paninho de prato. Não precisa ser aquele muito colorido. bandeja. tá fazendo uns cookies, parece. Cafeteira, olha isso. Ah, essa é que faz. É, falei, essa aí chama pela. Mó, é, moe, dança, chama canta, é. conta piada, fala da previsão do tempo e faz um café com leite. Opa, eu vi derrubado. Ó. <risos> Tem todo um cuidado para produzir o vídeo, né? Ah lá, você falou da, da área. Nossa, e é uma puta ah. sacada, né? A gente achou que era uma sacadinha básica, né? Só eu como... tava achando que era bem estreitinho. É, eu também assim. parecia de longe que, esse, que esse, essa parte eu da vou, frente era... era já assim. vou te falar que eu gostei dessa ideia. Eu de gostei, baixo. achei bonita, hein? um, um carpete. A... Não, é porque assim, aqui no meu apartamento uhum. eu tenho a, a sacada também é toda de vidro fechada. Certo, aham, assim, aham. Mas ali tem um no aqui ó, tem um adesivo parece jeteado. Pode até não ser um adesivo, né? Ah, Mas, aqui, caso, né? É... é pra, um pra... jeteado que acho que isso aí dá um... Privacidade, né? Dá uma também. privacidade maior, né? E segura porque um pouco a luz legal, também, né? também, né? Segura um pouquinho também. a luz, né? Fica mais e de um visu... E eu acho que também porque deu um visual mais lindo é... aqui, Que eu, quando você olha de dentro a gente estranhou, porque tava um fundo branco, né? É verdade, não tem a, a poluição visual da, da cidade, né? Por exemplo, nesse caso. É uma, é uma coisa que você pode, é pode verificar aí, né? Tentar... E aqui eu gostei dos móveis, a madeirinha com, com estofamento aqui. que Você pode tirar isso aqui para lavar, facilita, né? legal, então, é sacada boa. Agora, o carpete na sacada é porque é fechada a sacada, não sei. Sim. E é porque é a Finlândia, né? É! é. A nossa poeira, as vezes utilizam para tomar um café da tarde aí no local E tem um todo um cuidado, sempre fala É, é simples, mas tem um cuidado para ser feito, sabe? E por isso que fica bonito, né? Ela diz que precisa de mais plantas para decorar o, esse espaço, né? E aí ele não parecerá tão vazio para mim, nem tá vazio, tá lindo, tá? Ah, ela tem uma outra vista que, como você disse, para dar uma privacidade é. mesmo, porque assim, por exemplo, não é um pega... do estacionamento é, aí também, né? E não vai pegar as suas partes de baixo do corpo, né? Vai pegar da, do busto para cima. Quem vê de fora o banheiro... Ó, Opa, os potinhos, os frascos, parece que é combinado, né? Mas todos os vídeos têm os frascos, né? No estilo minimalista, né? É, ela colocou aqui Eu acredito que porque Não sei se não tem lavanderia Ela colocou a máquina de lavar dentro do banheiro Pode ser uma alternativa pra quem tem espaço né? O Olha, cesto de roupa eu, eu Minha irmã né, Mora na Suíça uhum. E eu fui visitar ela uma certa vez Certo E todas as casas lá que eu fui a lavanderia é no banheiro. Ah, é, então já esse deve é, ser um esse costume é, de para os frios. É, esse tá aparente, ele não tá escondido. Dela lá ainda tinha como se fosse um, um, um armário, armário mesmo atrás. Uhum. Porque o pensamento é: bom, você vai pra tomar banho, você tira a roupa, joga uhum. no cesto, quando acumula o cesto você já joga na máquina. Faz sentido, eles provavelmente usam é, essa do. Eu tô é, até vendo. É, ela, é, geralmente elas são secadoras Sim. A lá, ela seca tem... do frio lá não seca não então, é, ela... Seca na, na secadora Já fica todo no mesmo local é. Ela tá com adesiva aqui ó Dois em um tá escrito ó ela é, ah, secador... ela é a secadora Mais fácil já seca ali né E faz menos barulho, ela fecha a porta do banheiro Vai fazer menos barulho também lá, Os frascos, olha o detalhe né Faz a diferença Olha é lá as secadoras e tem um armário do lado ó para guardar as toalhas é então é umas sacadas muito boas é prático né bem prático você faz tudo ali essa a minha lavadora eu, eu ia ligando, falar a minha... aqui, né? eu ia falar não sei se é exatamente esse mesmo modelo da mas é quase igual é quase igual é. aromatizador de varetinha a luminária, é, aqui nós estamos vendo que nós temos duas, né? Cê, a gente falou sobre não ter no teto, mas você pode ver que isso aqui... Mas é que essa não é igual às nossas. Porque essa não é é. aí não ilumina igual. Não, uma... é só para é, dar um, de... um aconchego, né? É, eu acho que é mas... mais um detalhe, assim. E o fio parece que tá passando... É, bem então, bem. É, o que eu, é o que eu ia falar. Aparece que tem uma canaleta aqui. Então, é, os, eles já fazem nas construções sem essa iluminação. É, que a gente utiliza aqui, né? Compensação, as janelas são muito maiores. Muito maiores. Sim, branca. sim, certeza. Ó, o cantinho do escritório ali, ó, o vasinho bonito, detalhe com um quadro, com a moldura preta e aqui que a gente usa Olha, a frente, casa, os livros. Vou, agora ela vai mostrar mais o, o escritório Aham. e a parte que eu falei que é bem parecida aqui com a, com a minha casa, ah. lembra muito a minha mesa, Do jeito que é, o é uma mesa monitor, branca, monitor com aquele suporte. Sim, lembra muito. O notebook ali, a cadeira. Ah, é o, esp que... o espaço Depende... do, do marido é, dela é, que é. Assim. é porque ó, dependendo do equipamento Que você tem Por mais que você tenta tipo, Ser minimalista Mas tem hora que você precisa tem de algum sim. equipamento sim. Pra quem trabalha em home office Sim e não tem muito o que você fazer, mas eu achei que tá bem. Tá bem organizado. Tá bem organizado. Porque tem muito fio. Ele conseguiu esconder bastante. Ó, tem uns fiozinhos aqui só. O belo trabalho. Gostei do mousepad com essa textura meio jeans aqui, hein? Gostei. Isso ah, aqui. legal. Esse, eu não legal. me engano, esse é da Xiaomi. Viu? Ah, vou procurar. <risos> me interessa. E, e, aquela, e aquela mesa ali, ela não mostrou, mas volta um frame aí. Volto. Tá vendo aqui no cantinho? Ah, né? é aquela que, é que ajusta presente. a altura, né? Isso. Ó, bacana. Assim. As... Isso, é, isso é legal. É. Isso aqui no Brasil é caro, mas lá, eu acredito que não. Já é comum. Aí aqui os armários, né? Ele usou, eu, provavelmente isso era um quarto, já tinha os armários embutidos. E ele utilizou de escritório e guarda as coisas dele, provavelmente. Uma poltrona pra ler o livro eu durmo, né? Não ia trabalhar, não. Eu durmo. Você pega pra ler o livro e já dorme. Aí o, o, banho, o quarto principal agora, a suíte. Simples, né? Simples, ó. Cabeceira básica, cama, mais uma que eu tenho aqui. E um, uma mesa de cabeceira simples, um aquecedor. E aqui a gente tem, ó, também tem um cuidado com os frascos. O vasinho com, com o, o vaso mesmo, de planta, bonitinha O abajur também, não vi iluminação em cima. Também talvez não tenha, não sei. Janelão, como a gente disse. Tem que ter persiano para não atrapalhar o sono. E aí, é, esse, esse armário aqui, acho que já foi colocado. Não acredito que seja embutido, né? Porque tem uma... É, um espelhão. Esse espelho tá no lugar meio... <risos> tá Atrás porta, é. se errar... Se errar, estoura. E esse é o apartamento. É só isso, é né? É só isso. São dois, dois cômodos, né? Dois quartos. Um quarto virou escritório, porque provavelmente eles não têm filhos. Bacana demais. Adorei. Então, ideia simples. Olha isso. Um apartamento pequeno com com uma ideia diferenciada, né? A gente vê que utilizou-se poucos objetos, mas de bom gosto, formando uma decoração maravilhosa E Que no caso dela ela é uma casa nórdica porque tá na Finlândia, obviamente. Mas é minimalista, eu achei muito bacana. Você gostou também? Olha, eu gostei bastante. Tem Dá para se inspirar? Aproveitar. Sim. A sua lá da sacada, eu vi ali umas coisas ali no computador, uns enfeites, uns vasos que agradavam. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, vem curtir, compartilhar, comenta com a gente. Quanto mais vocês nos ajudar, melhor os vídeos vão ficando, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!